Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou fazer um exercício do Enem que, particularmente, eu achei difícil. O ácido acetil salicílico, AAS, massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico. Massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Ácido salicílico mais anidrido acético, usando ácido sulfúrico como catalisador, vai formar ácido acetil salicílico mais ácido acético. Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa do ácido salicílico em quilograma que deve ser empregada para esse fim? Letra A, 293 letra B, 345, letra C, 414, letra D, 690, letra E, 828. Vamos passar agora para o meu quadro, que eu vou explicar como chegar na resolução correta e qual vai ser a letra certa. Bom, a primeira parte, é a gente vai ter que saber a massa do AAS, que é o ácido acetil salicílico em 900 mil comprimidos. Então, um comprimido tem quantos? 500 miligramas. Só que está pedindo em gramas. Então, a gente vai ter que fazer uma transformação. Então, como que a gente faz? A gente sabe que mil miligramas... Deixa eu fazer mais aqui embaixo. A gente sabe que mil miligramas equivale a um grama. Então, 500 miligramas... Equivale a quantos gramas? Então, vai ser 500 dividido por 1.000. Se eu cortar dois zeros aqui, dois zeros aqui, 5 dividido por 10 vai dar 0,5 gramas. Então, aqui vai ser 0,5 gramas. X. A gente multiplica cruzado, divide. Então, vai ser... 450 mil gramas de A ok? A segunda parte é calcular a massa do ácido salicílico com rendimento de 50%. Então, a gente sabe que um mol do ácido salicílico, ele vai, ele produz, né? Ele produz um mol de ácido acetil salicílico. E um mol de ácido salicílico tem 138 gramas. E um mol de AS tem 180 gramas. Mas o que é um rendimento de 50%? Então, aqui teria que ser 50%. Que é igual a quê? 90 gramas. Agora já dá para fazer o exercício. Então, vai ser 138 gramas de ácido salicílico. Para 90 gramas de A.S. Eu quero saber quantos que eu vou ter de ácido salicílico. E aqui eu tenho 450 mil que a gente achou no primeiro. Ok? Agora é só fazer a conta. Vai dar 690 mil gramas. Só que o exercício está pedindo em quilogramas. Então, a gente vai ter que fazer uma transformação também. Então, mil gramas tem um quilograma. noventa mil tem quantos? Vai ser 690 Dividido por mil. A gente corta três zeros com três zeros, vai sobrar 690. Então, vai ser 690 quilogramas de ácido salicílico. Essa aqui seria a resposta. Então, a resposta correta é a letra D. 690 quilogramas. Bom, se você quer saber mais sobre o meu trabalho, acesse o meu site e até o próximo vídeo.